Fala, cidadão. No final de 2018, eu estive aqui nesse ponto, no trecho próximo à ponte do rio Telespires, na MT320, questionando sobre a possível situação de conserto, de recuperação dessa via, nesse trecho de aproximadamente 2 km, no período em que o governador Mauro Mendes teria assumido já o governo. Ainda é muito cedo para se reclamar desse, desse ponto. Nada foi mudado, continua do mesmo jeito, mas... Pasmem, a situação piorou na MT320 e na MT208. Dá só uma olhada nessas imagens. Alguns pontos, algumas pessoas, alguns caminhoneiros chegam a andar na contramão, outros fazem verdadeiros malabarismos para se livrar dos buracos que estão na MT320 e na MT208. O trecho entre Nova Canaã do Norte e Colíder está, tem trecho que está, está totalmente intransitável. Aqui na MT 208 também, alguns trechos que estão intransitáveis, trechos que realmente nem recuperação resolve mais. O que realmente está precisando nesses trechos é que seja refeito o asfalto, seja retirado tudo e começado do zero. Tá aí as imagens mostram fotos e vídeos que foram gravados nesse início de mês de março e estão aí, ó. Para você que tem alguma dúvida com relação. Na situação que está a MT208 e a MT320, está aí. É só você olhar essas imagens e com certeza você vai se, é, mais uma vez, não se é, impressionar com tanta buraqueira nesse período. E mais uma vez, não se resolve.